Fina ei, ei, ei. Hey! A inovação, música e o que mais rolar. Ah, inclusive, agora vocês estão vendo o script da palestra aqui. Espera só um pouquinho. Melhorou. Como vocês estão? Eu tô bem, hein, porque eu vim aqui para Brasília, eu tenho uma filhinha de dois anos, né, a Vitória, que deve estar tá me assistindo em casa, e uma de dez anos, a Manu, que também está me assistindo lá. E aí, fazia muito tempo que eu não dormia sozinho numa cama de solteiro. Então eu tô descansado, estou legal essa noite. Que músico aí? Músicos. Normalmente os músicos vêm nessa palestra, né? Vocês estão com o instrumento de vocês aí, se eu botar vocês numa fria, vocês pulam aqui? Pulam, né? Eu gosto de músico atrevido mesmo, que vem para cima e não tem vergonha e nem medo de ser feliz. Eu posso pedir só para baixar um pouquinho meu mic? Muito obrigado, aí, que eu grito, eu grito, agora eu estou falando baixo na palestra, e aí, a hora que eu gritar, os caras vão sair correndo, muito bem pessoal, baixo afinado, agora, o que eu vou fazer é o seguinte, Eu acho muito lindo fazer essas coisas interativas na Campus Party, porque a internet é tão boa aqui que eu fico bem. Nunca cai. Eu preparei essa sessão aqui para vocês hoje. Se vocês quiserem me acompanhar, ou vocês acessam esse endereço, ou para facilitar a vida de vocês, vocês vão acessar aí no celular de vocês bit.ly, aquele encurtador famoso, bit.ly barra... CPBSB19 Vou repetir bit.ly barra CPBSB19 Eu vou acessar daqui também Cadê o Felipe Gonzalez e o Darth Vader? Me dê um segundo que eu vou logar também na sessão, tá bom? Falo de novo. Você viu que é bom quando é músico, né? O ouvido é bom. Eu ouvi alguém falando, fala de novo. bit.ly barra cpbsb19. Esse é o jeito mais fácil, tá? De você acessar. O outro é aqui, ó. mcibr.mergency.me Deixa eu logar aqui também, a gente vai ficar juntinho. Estão conseguindo aí? Estão logando? Como isso aqui é uma, uma palestra de inovação e ever, a gente não tem medo de dar errado. Então, se você não conseguir, não tem problema nenhum. Uma parte da audiência deve conseguir. Isso aqui é um teste que eu preciso fazer dessa plataforma. É uma plataforma, como o Tonico falou, sou diretor de inovação aqui para a Campus Party. Essa é uma plataforma de inovação, é uma plataforma de engajamento entre os speakers e o público. Então, a gente está fazendo um teste aqui. Eu pedi essa licença para o pessoal da Campus para a gente brincar, para gente testar. Então, vamos lá. Vou repetir o link uma última vez, que é bit.ly barra cpbsb19. Eu estou vendo aqui que já tem 57 pessoas online. Então já estamos bem, hein? Para vocês que já conseguiram chegar na sessão, vou colocar ali na tela. Que bonito! Tá funcionando! Tá ali, ó. Isso é como você loga, ó. Tá lá? Agora ficou mais fácil de vocês verem, hein? Devia ter colocado antes, né? Caramba! Tudo bem, falei que é inovação, eu estou testando tudo, ainda estou me acostumando com a plataforma, mas vocês vão ver que bacana que é esse negócio. 60 pessoas online aqui comigo. Então, acho que já está bom, né? Vou fazer um teste de áudio aí, produção, que a gente não fez antes. Vamos ver se está rolando bonitinho aí. Vou chamar meu amigo Dart Vader aqui. Ligado, teste de áudio feito. Estou achando legal, cara, e controlar tudo daqui do celular? Bacana, eu escolho, mando e tal. Vamos matar uma outra parte de toda a palestra, que é a parte chata. Né? Que é aquela parte que o palestrante fica falando dele mesmo. Muito bem, eu sou o diretor de inovação, eu sou formado em música, eu tenho um certificado digital do Harvard, blá, blá, blá. Então a minha parte é assim, ó. Tira uma foto... E depois você acessa meu Bitly e você já sabe tudo o que é importante sobre mim. O mais importante é o primeiro. Se você acessar aquele primeiro link, você baixa o meu disco de graça. É aquele disco ali ó, Together. Tá bom? um disco de jazz com alguns dos maiores nomes do jazz mundial. Mike Stern, os caras muito legais estão tocando aí. Então, baixa. Eu convidei o Bruce Dickinson para fazer uma canja e ele não quis. E embaixo, bit.ly barra tem tudo o que você precisa saber sobre quem eu sou. Tem até a foto das minhas duas meninas que eu falei para vocês. Então aí a gente já, ma já mata essa parte chata da apresentação. Agora para vocês que estão aí online comigo, eu preciso fazer um outro teste. Não me sacaneiem, mas você pega aí o seu celular. Eu vou abrir uma sessão inter interativa. Então eu vou abrir aqui uma aplicação. Você vai receber um botãozinho aí no seu celular, aderir, você clica ok, aderir. Vai lá, mandei para vocês. Qual que é a brincadeira aqui? Em uma palavra, em uma palavra, o que que você está levando com você dessa Campus Party? Você vai clicar nova palavra, enviar, nova palavra, enviar. Mas uma, no, ah, não me sacaneiem, porque eu já fiz isso e apareceu umas coisas aqui atrás de mim, que não é bom para as crianças nem. Por isso que eu estou testando aqui a função de moderação. Então, Sei o pau, manda para mim aí. Já estou recebendo aqui, ó. Ô, oh, lindão. Era para mim isso? Obrigado. Vou aprovar. Lindão. Euforia. Alegria. Solidão. Vou aprovar com um pouco de dor, hein, para quem escreveu solidão. Lindão. Novo, empreenda, fodástica, euforia, cada palavra linda, musicalidade, esperança, gritaria. É, ouvi um pouco disso. Oh, oh, tem umas, oh, me sacanearam, me sacanearam, eu vou negar, vou negar, vou negar. É, ah, vocês são demais, eu amo vocês, viu? Vocês são demais. Essa aqui... É uma nova função desse aplicativo onde eu consigo moderar. Porque antigamente não tinha isso. E vocês não têm não tem noção de cada coisa que já aconteceu. Ainda mais com campuseiros. Mas ficou bacana, tô vendo aqui que funciona. Olha aqui, ó. Juntos, juntos e shellow now. Criati <risos> Sensacional. Criatividade, tecnologia, top, perspectiva, paralelamente. Quem falou paralelamente? paralelamente. Vem aqui. Não. Chega aí que você vai ganhar já o primeiro brinde da nossa palestra. O que, que você quis dizer com paralelamente? Você acha que a Campo você, vai, você vive num no, no, no mundo paralelo? É isso? Explica pra gente. O Paralelo é andar lado a lado com todas as pessoas, interativamente, interatividade e, e tudo isso daí. Uma salva de palmas aqui. Esse saco de camiseta aqui, ó, é pra eu distribuir durante essa palestra. Então, não percam a oportunidade Já pega a sua aí Rock, fodástica, batata, lindão Obrigado, pessoal, mais uma vez pelo lindão Estou vendo aqui é, Juntos, top, perspectiva Ficou bonito nisso, né, cara? E tira uma foto das palavras que representam a Campus Party Na opinião do campuseiro Batata foi demais, eu adorei No Wi-Fi, vou aprovar que a gente está testando já, viu, para quem escreveu aí no Wi-Fi, a cada Campus Party a gente faz um novo teste de como seria esse evento com Wi-Fi espalhado por todo o ambiente. Então, nessa edição já foram realizados novos testes. O lindão ali apareceu várias vezes, eu fiquei muito feliz. Pudim. Agora, alguém escreveu assim, toca aí logo. Quem foi? Vou tocar para você. Ah, é, uma salva de palmas. Vou fazer um som, então, para vocês, já que a palestra fala de música, né? Você chegou atrasado, eu toquei sua música Você não estava aqui Mas vem aqui, você vai dançar um blues então Vamos lá Inteiro. Mundo inteiro não, né? Mais ou menos 20 países. Mas eu nunca toquei com o Darth Vader. Que a força esteja com você. Muito obrigado. Vamos dando sequência aqui. Que tem muita coisa para acontecer ainda. Foi legal esse som aí? Valeu? Toca logo, né? Pessoal, esse aqui é um contrabaixo. A maior parte dos contrabaixos que você está acostumado a ver aí, são quatro cordas. Como eu toco uma onda mais improvisação, solo, jazz, eu optei por um baixo de seis cordas. Vocês não têm noção quantas vezes já me disseram Ô, oh, sua guitarra é um baixo, tá? Só é um baixo de seis cordas, mas ainda é um baixo. A diferença principal do baixo é essa. Isso aqui é um baixo. A guitarra... O baixo... Vocês sabiam reconhecer o som? Sabe quando você está assistindo um filme, aí você desliga o seu subwoofer? Você tirou o baixo. A hora que você liga o sub, é onde você recebe a frequência grave, que é responsável por essa batida do coração. É responsável pelo que faz pulsar a música. Por isso que o baixo faz a pista dançar. Agora, pessoal. Estou ah. me divertindo a beça. Agora eu quero falar com vocês de inovação. Eu fui com o Tonico para Austin, no Texas, num festival chamado SXSW, South by Southwest. Nós passamos dez dias lá, esse ano. Deixa eu projetar aqui para quem chegou depois poder logar na sessão, tá bom? Espera aí. Ali embaixo tem informações de como você loga, tá? Então eu fui lá com o Tonico para o Texas. E aí, é um festival de inovação, tecnologia, criatividade. A gente estava andando e viu a casa de uma marca de tecnologia, eletrônicos. Não vou falar qual é a marca porque eles não estão aqui. Agora que eles estiverem aqui na Campus Party, aí a gente faz o crédito, certo? Mas, eles estavam mostrando uma série de novas tecnologias. E uma me chamou muita atenção. Alguém aqui já ouviu falando Aibo? A Kari já. Tá chegando o nosso Aibo, Kari. 5 de julho, chega no Brasil. Vou mostrar o Aibo pra vocês. Momento. Oh. Pode, pode, pode fazer aqui, não tem problema. Ele é bem bonitinho mesmo. Esse aqui é o Aibo. Aibo. Oh. Boa trabalho, Eyeball! O que é isso? O que é isso? Mais um. Tem um bonitinho dele rolando a barriga. Olha só que legal. Ele He, está confuso like, agora. What, o que está acontecendo? Eyeball! Não faz cocô na sua casa, nem xixi. Eyeball! Eyeball! Ei! Eyeball! Ei, hey. irmão. Dizem, good job, job, job. irmão. <risos> Demais, né? Ou um pouco assustador, né? Você, caramba, meu cachorrinho. Você queria ter um cachorro robô? É? Não? O cachorro? Mas nem cachorro robô. Eu também não gosto de cachorro aquele de verdade. Robô, sim. O cachorro robô, sim. Eu também. Eu queria ter um cachorro robô. O cachorro, de verdade, eu me estranho um pouco. Eu gosto mais de gato. Mas o que eu queria falar para vocês disso daqui, pessoal, é o seguinte. O AIBO, ele não é só um robô com inteligência artificial. O AIBO foi construído por esse fabricante para ensinar as crianças a linguagem de programação em blocos. Quem aqui já ouviu falar no Scratch? Ai, como eu amo Campos Campus Party! Yeah, baby! Oh! Não, porque eu faço palestra pra caramba por aí. Toda vez que eu pergunto, quem aqui já ouviu falar de Scratch? Zero. Silêncio na sala. Então, eu fico feliz na Campus que vocês conhecem. O Scratch é uma linguagem open source de programação que foi inventada lá no MIT, no Media Lab do MIT. E aí, os caras estão nessa pegada de fazer as crianças aprender a programar. Ora, qual a melhor forma de aprender a programar? Se não brincando. E aí, nesse momento, eu quero chamar um amigo meu. Peço que vocês recebam ele com uma salva de palmas aqui. Ele é o curador da área Educação do Futuro da Campus Party. Ele é representante do Unicef, está fazendo um trabalho muito lindo lá na fronteira da Venezuela. E também é o um representante do MIT no Brasil. Recebam o Felipe Gonzalez, por favor. Obrigado. Beleza, Fer. Beleza. Boa noite, galera. Tudo bem? Então, uou! Uou! nesse é, subindo esse palco, tem que batizar, é né? Fazer um né? É. Eu chamei o Felipe, porque o Felipe foi o cara que me apresentou o Scratch há mais ou menos três anos atrás. Eu fiquei apaixonado pela, pela tecnologia e, mais do que pela tecnologia, pela ideia por trás da tecnologia, que é criar maneiras brincadeiras das crianças aprenderem a programar em bloco. E aí, Fer, Eu queria que você contasse pra eles um pouquinho sobre o Scratch, e um pouquinho sobre aquela experiência que você teve lá na Favela da Maré, quando vocês estavam fazendo aquela coisa de aprendizagem criativa. Fala para eles o que é aprendizagem criativa e o que aconteceu lá na Favela da Maré. Enquanto isso, eu vou ali abrir um projeto de Scratch para vocês verem como é que a banda toca. Legal. Obrigado, Ney, pela palavra. É... Bom, o Scratch ele tem embarcado dentro dele os conceitos da aprendizagem criativa. E como o Ney diz, é, a melhor forma de você aprender é brincando. E o conceito da aprendizagem criativa é que a gente possa reproduzir o jardim da infância dentro das salas de aula. Então, não é somente a gente utilizar da alta tecnologia, mas de repente a disposição das, das cadeiras e das carteiras dentro de uma sala de aula pode fazer a diferença dentro de um processo de aprendizagem. E, então, é esse é o conceito que o MIT tem desenvolvido com educação. O laboratório no qual o, o Scratch foi desenvolvido é, chama-se Lifelong Kindergarten, que na tradução livre seria Jardim da Infância para a Vida Toda. Então, baseado na, no, no, na percepção do Jardim da Infância, a ideia é que os educadores consigam reproduzir um espaço de aprendizagem brincando. É, no Complexo da Maré, a gente encontra um contexto muito forte de vulnerabilidade social. Assim como a gente encontra na fronteira lá em Pacaraima, né, nessa situação de emergência humanitária no qual a gente tem trabalhado. E esse contexto nos traz uma, uma dificuldade muito grande quando a gente vai trabalhar processos de aprendizagem a partir da perspectiva das crianças. Porque muitas vezes é, a falta de interesse e a falta de engajamento da família nesse processo educacional faz com que exista uma evasão muito forte. E no complexo da maré a gente teve a oportunidade de trabalhar junto a, a líderes comunitários e discutir com os alunos a partir de um diagnóstico participativo como qual era o conceito deles de tecnologia então o que, que eles gostariam se tivessem dinheiro para poder comprar um dispositivo tecnológico qualquer um no mundo o que, que eles queriam então na ideia inicial veio, vieram foguetes tesla Apple, quer um iMac, um MacBook, mas a gente quis é, perguntar algo que fizesse conexão com a comunidade. E, o, e a comunidade é muito ligada à música, a né, parte do canto falado, da oralidade. Então, a gente chegou nesse diagnóstico em um denominador comum, uma MPC. Eles queriam uma MPC. Uma MPC é aquele teclado que faz as bases do funk. Não sei se vocês sabem, as bases do funk são feitas... Se você... É isso aí. Exatamente. Esse é um o projeto, é um projeto que a gente construiu com eles. Nós fizemos, a partir da linguagem de programação, da programação em blocos e, sobretudo, a partir da diversão deles e da conexão deles com a comunidade e com, pró com os próprios interesses, construir esse processo de construir essa MPC virtual, que tem os mesmos samplers que eles precisavam para desenvolver a batalha do passinho da maré, que hoje completa, em 2019, está completando três anos, e eles utilizam o Scratch como base do processo das batalhas de música e de passinho, que é uma batalha de dança lá no complexo da maré então a partir daí a gente consegue trazer os conceitos da aprendizagem criativa e sobretudo do afeto e da empatia que são os pilares da transformação educacional é isso entenderam entenderam às vezes é difícil convencer um gurizão que é importante para o futuro da vida dele aprender os seus primeiros caminhos em programação aí é onde entra a aprendizagem criativa porque brincando a criança topa. E a, e, e a programação em bloco ajuda nisso. Aí que é o papel do Scratch. Então eu precisava agora de... Três voluntários. Três pessoas. Ah, você com certeza. <risos> Chega aí. É, deixa eu ver. Ah, vem. aí Vai Aê. ter mais coisa. Vai, vocês vão ver que vai ter mais coisa. A gente vai testar... Essa MPC. Aqui. Mas assim, criança... Criança, pra, pra tomar gosto pelas coisas, não adianta só você dar o scratch para ela e falar assim, programa aí, é facinho, é um bloquinho encaixado em outro bloquinho. Você precisa tangibilizar o aprendizado, fazer ela se divertir. Então aí é onde entra esse carinha aqui, que é um Arduino, e se chama Makey Makey. Quem conhece? Que lindo! Fico feliz. Aqui, quem não conhecia, eu fico feliz que passa a conhecer a partir de agora. Olha só. Preciso... Fê, quer, você, você pode ser o terra, Fê? Posso. Então, o Felipe é o, é, o, é o terra, é o fio terra. Ele fecha o circuito aqui comigo. E vocês, queridos, venham aqui vocês três, por favor. Cada um vai segurar um fiozinho desse, pegar no ferrinho, fica aqui mais pertinho. Ele não, ele não dá choque, tá bom? Pega bem, é, só que você tem que segurar no ferrinho Toma só sua... Desculpa, fazia tempo que eu não fazia isso cara. Pera aí Ok Cada um é um som Não encostem um no outro Vou pôr para rodar de novo o Fê, o script Agora, para vocês tocarem, é um high five com o fe. Espera você, você está no... Uh, vamos ver o seu som, toca no Fê uh, seu som uh, Cessa, você... Deixa eu te dar um som mais legal Vou te dar um som mais legal, pera aí Deixa eu tocar o Arduino aqui Energia humana, ela disse. E um pouquinho de tecnologia com aprendizagem criativa. Quero por aqui embaixo que tem aquela a buzina. Foi. Qual, qual que é o seu som? para o nosso trio, trio de funk. Vocês entenderam como funciona? Então, aí, aí a gente brinca com a criançada. Vocês passem aqui, por favor, e peguem uma camiseta cada um de vocês aqui, de brinde. E vocês aí entenderam como funciona? Sacou? Então, o que, que acontece? Como cada seta é um comando, o make make faz o quê? Cada pessoa que está segurando o fio ativar aquela seta. É só isso. Agora, como eu preciso colocar música nesse negócio, a gente vai fazer um desafio. Então, três pessoas que não vieram, pode vir. Vem agora. Agora o negócio vai ficar mais difícil. Vem aí, uma menina. Já tem dois meninos e uma menina. Vem. E o outro grupo vai ter duas meninas e um menino. Agora o negócio é o seguinte... Vou pôr uma bateria agora. Vou, vamos abrir uma bateria. Está tá na mesma pastinha aqui, o arquivo. Tá bom. Vai, vai. Agora o negócio é o seguinte. É, veio gente mais. Com quatro. Fica no próximo grupo. Certo. Nós vamos montar uma bateria humana e nós vamos tocar junto. Eu com vocês. Vou dar uma dica para vocês. Chá com pão, né? Tum, tum, tá! Tum, tum, tá! Tem um pequeno delay quando você aciona a peça da bateria. Um vai ser o bum, um vai ser o terra, um vai ser o bumbo, um vai ser o chimbal e um vai ser a caixa. Obrigado. Valeu. Fugiu por um minuto. E aí a gente vocês vão criar um groove, eu vou tocar junto com vocês. Tem aquele Esse precisa aumentar o volume, porque ele é baixinho, o sampler mesmo. Tá. Obrigado. Aí, Cada fio é uma peça da bateria. Vocês vão fazer um groove, eu vou tocar. Vocês ficam de olho. Depois vai subir um outro grupo e fazer a mesma coisa. Vão criar um groove, eu vou tocar em cima. E depois vocês, no aplicativo, vão escolher o grupo que ganha. Combinaram? Que eu preciso testar essa função também de voto interativo. Música, inovação e o que mais acontecer? Nem sei o que vai rolar aqui ainda hoje. Não, não, esses três tá legal. Quem é o. Pega o terra aí? Só ver Faz simples, hein? Quanto mais simples, melhor O terra fica assim, ó O terra fica assim E a banda, você pode tocar em qualquer lugar dela, tá? Não, tipo, nesse pedaço, tô falando Qualquer lugar do braço Livre interpretação é uma merda, cara Vamos lá? Cadê o bumbo? Quem é o bumbo? Tá muito legal isso aqui. Se vocês se encostarem, vai fechar o circuito. Ah, eles inverteram, eles fizeram ela tocar. Ah, não estava valendo ainda. Então o outro grupo vai ter que ter um tempo de setup também. Agora agora, agora podemos valer? Um Com vocês, hein, grupo? Quanto tempo? Um, 50 segundos. Não, 47 segundos. Um minuto. <risos> Perguntou? Um minuto. Um minuto. Valendo. Valendo. A salva de palmas aqui para o grupo 1 foi muito legal parabéns pessoal muito massa Deixei o make make aqui, vocês arrebentaram arrebentaram teve uma campus party que o pessoal lá da oficina de chão montou uma bateria com latinha de sucata, e aí a gente plugou no make make e tocou e ficou muito legal fiquem aqui, vamos pegar um outro grupo agora duas meninas e um menino, cadê o guri que tinha subido e não veio? Pode vir, meninas, vem, mais uma, vem, vai ter mais coisa, vai ter mais coisa, você vai vir, vou te chamar, Ó, vou te botar na maior fria que tem, a maior fria que tem aqui, vou te chamar, <risos> fica ali pertinho do Fê, um é o terra, um, dois, três, sobrou um a mais, um a mais, tchau meninos, não, você veio da outra e não foi, né, não, espera você na próxima, fica aí irmão, fica aqui, é que você vê, né? A gente aqui é feminista mesmo. A gente quer as meninas no palco. É! Obrigado! Viva Marta! Vamos lá. Vocês lembram do primeiro grupo, né? Fica com ele na lembrança que depois vocês vão me ajudar votando no melhor. E aí? Nervosa? É... Está corajosa? Eu, eu Também no último dia da campo, se não tivesse corajosa, no primeiro você fica meio tímido. Depois você vai se soltando, soltando, soltando. Vamos lá! <fí -se> bagulhado, deixa eu ver o Nico MacBray aqui do Iron Maiden garota podemos? música, inovação e o que rolar Podemos? É pra tocar junto com ele. Ah, eu vou em cima do que vocês tocarem e eu vou tocar. Às vezes vai parecer meio fora de tempo assim, mas é porque eu errei. Oito, oito. <risos> Valendo? Gostei do velocidade, hein? Vai lá! Um, dois, três e. de palmas para o segundo grupo, ok, fiquem ali, por favor, no cantinho ali, a gente vai saber já o melhor grupo, agora a gente vai descobrir qual é o melhor grupo, vocês gostaram do Make Make? Makey? Oh! Tchau Make Make. esperem aí... Belezura, estão com o celularzinho aí na mão? Vamos lá agora, scratch Usem o celular de vocês agora para essa votação interativa Quem foi o melhor grupo? O grupo 1 um ou o grupo 2? A decisão está na mão de vocês 38 votos. Vou fechar a votação, hein? Alguém mais vai votar aí? Calma, calma, calma. Como é que vota, meu Deus do céu? Caramba! Quem foi? Travou? Filha da mãe de internet? Reclama lá com o Google. Esse Chrome, filha da. Brincadeirinha. Valendo aí? Um, dois, três e foi! E aí? O Grupo 1 um se sagrou o campeão. Muito obrigado pela participação. Eu gostei mais do Grupo 2, mas a voz do povo é a voz de Deus. Uma salva de palmas aí. <risos> Muito obrigado. O Grupo 1 um pode escolher as suas camisetas. Obrigado. Agora eles vão fazer um negócio diferente. Quem já tocou bateria aqui na vida? Ninguém? Beleza. Eles também não tinham. Deu para ver, né? Seguinte. Seguinte, seguinte, seguinte, na música, existe esse negócio chamado metrônomo. Todo baixista toca muito com metrônomo, para não perder o tempo. E a gente marca compassos, então cada clique desse é um compasso de um tempo. Vou deixar um pouquinho mais lento, ó. Puta, peraí. <risos> às vezes vai, às vezes não vai. Um, um, um, um. Muito bem. Cara, isso vai ser muito louco. Preciso dividir vocês em três grupos. Aí mesmo onde vocês estão. Então, imagina o seguinte, esse daqui pra cá, como é seu nome? Iane. Liane. Liane. Que nome lindo. Liane, você tem um nome tão legal. Não, não, não, pera, você vai pagar um mico desse? Ó, da Iane pra cá, chimbal. O que eu faço de novo? Uhum, uhum. Yane, você, Yane você, é muito legal Valeu? <risos> <risos> obrigado, obrigado eu, oh, Pessoal, tem uma coisa que eu não sou na vida E pode ser alguma Cantor se me chamar de cantor, eu fico ofendido. Quem é o cantor? Olha só. Por isso que meu disco, vocês vão baixar lá no Beat.ly, é instrumental. <risos> da Liane pra cá, chimbal. Aqui no meio é do Fernando Schammer até a Liane, caixa. E do Fernando Schammer até o final, bumbo. Bumbo, caixa, chimbal. Certo? Vamos ver se vai funcionar isso. Chimbal. Som de chimbal. Tá. Vocês estão vendo aqui? Ó, esse aqui é o chimbal. Então, no metrônomo. Um, dois, três, quatro. Respira. Quem faz yoga vai bem nisso, né? Que é uma respiração de yoga. <risos> Respire vai. Você pode também fazer assim, ó. Que dá um efeito legal. Bumbo! -bum. No 1 um e no 3. Então tá aqui o metrônomo, ó. Vocês caixa no dois e no quatro ó. tá, tá, tá, tá, tá, vocês e todos Agora o bumbo, uma batida no peito junto. A caixa, uma palma. Aprenderam? Aprenderam, né? Enquanto vocês aprenderam, eu caguei aqui. Peraí. aí. Portemos. Vamos lá Obrigado, minha bateria humana Uma salva de palmas Eu não sei Se a gente já tinha feito uma bateria humana Na campus Eu desafio a gente fazer um negócio muito louco Lá no meio do palco, do, do estádio Lá no próximo ano A gente vai lá todo mundo fazer a Bateria humana da campus Vamos seguir aqui Cola Uhum Uhum o que que foi? Vocês tocam? Estão com o instrumento aí? Você canta mesmo, Liane? O que, que você canta, Liane? Ela fala, eu canto sertanejo, eu não sei tocar nenhuma. Ó, oh. eu ouviu muito bem, obrigado. Quero falar sério com vocês agora. Uh! Porque é o seguinte, pessoal, vocês estão na Campus Party. Aqui é um ambiente da inovação. Aqui a gente fala, esse palco sagrado que eu tô aqui chama-se Feel the Future. Então, quando a gente pensa no futuro com robotização, com inteligência artificial, automatização, o mundo está se reorganizando, reaprendendo a se organizar. Todas as estruturas estão sendo alteradas. E aí eu convidei um sujeito para fazer uma participação especial na palestra de hoje, o nome dele é Jack Ma. Não é verdade, esse cara é o CEO do Alibaba. Eu vou pôr um vídeo dele aqui. Mas é porque eu estou falando sério com vocês agora. Presta atenção em como vocês, papais, mãe da Liane, vocês que são pais, como eu disse, eu tenho duas filhas, uma de 2 e uma de 10 e eu estou de olho nisso. Quero compartilhar essa mensagem com vocês. Education. It's a good big challenge now. If we do not change the way we teach, 30 years later will be trouble, because the way we teach, the, the thing we taught, teach our kids, are the things past 200 years is knowledge based, and we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique. That is, machine can never catch up with us. Things. Value. Value. Believing. Independent thinking. Teamwork. Care for others. These are the soft part. The knowledge may not teach you that. Hmm. Folks, that's why I think we should teach our kids our uh, sports Entertain, uh, uh, the, the music, the painting, art, to so making sure humans should be different from everything we teach should be different from machine. If the machine can do better, you have to think about. It. E aí, big one, né? Eu estava falando aqui com o Fê que pode aplaudir. É uma mensagem muito bonita mesmo. Só de vocês levarem para casa esse vídeo, meu papel já estaria super bem feito aqui nessa noite, né? Tudo que você ensina, seus filhos, as crianças, deve ser diferente daquilo que o robô pode fazer sozinho e melhor do que o um humano. É bom isso. Sabe por que é bom? Porque é a hora da arte. É a hora da criatividade. É a hora da economia criativa. É a hora de você tirar sua guitarra de dentro do armário, tirar as traças e voltar a praticar. É hora de você pegar o seu hobby e transformar ele em algo muito maior do que um hobby. No futuro, com essa robotização, inteligência artificial, talvez o seu hobby seja a sua profissão. Então, dança, música, fotografia, culinária, tudo isso é hora de você investir. Tudo aquilo que é humano. O ano passado, na Campus Party, a gente levou um cara que estudou comigo quando eu estava em Boston. Ele se formou uma turma antes e ele inventou o primeiro robô músico da história da humanidade. O nome dele é Jason Brittain, ele foi magistral lá na Campus Party. E o robô dele se chama Shymon. Vou mostrar pra vocês o Shimon tocando música. É o primeiro robô músico do mundo. Vou parar, porque é muito chato. Ops, desculpa, Beison. <risos> Cara, eu sei que é um pouco arriscado eu falar isso na Campus Party, e eu tenho feito essa provocação mesmo. Se você é um engenheiro de software, se você está pesquisando inteligência artificial, talvez seja mais legal você investir a sua pesquisa em como a inteligência artificial pode ensinar mais humanos a aprender a arte da música. Versus ensinar um robô a tocar uma arte que é humana. Entenderam a diferença? Entenderam a diferença? Quando eu escuto o Shimon tocando, e eu talvez pague a minha língua, como eu disse, eu provoco mesmo a Campus Party. E talvez daqui a cinco anos o Shimon esteja fazendo um solo do BB King. Duvido. Mas quando eu escuto isso... Like parts, generate... Me lembra da caixinha de, ba... da, de música da minha filha, que tem uma bailarina que fica girando assim, e fica plim plom plom, plim plom plom, plim plom plom. Eu acho um zoado. Aí vai por que, Ney, que você não gosta da música feita pela inteligência artificial? E eu te explico. Porque o Shimon, esse, esse, esse camarada aí, não sente dor. Não toma pé na bunda da namorada. Não sofre. O boleto dele não vence. Não tem sentimento. O cara não fica alegre, ele não fica triste, ele não fica puto com o chefe. Ele não chega em casa, pega o violão e tira toda a dor dele para fora em forma de música. Ele não descobre que a namorada de 10 anos dele estava tendo um caso com o primo. Puta, essa foi terrível. Aí ele chega em casa... <risos> essa foi muito ruim, né? Chega em casa, pega que Não é autoral. <risos> pega a guitarra e tira toda a dor de dentro do coração dele. Então é por isso que eu acho que a música feita pela inteligência artificial... Falta muito para chegar na música feita pelo coração. E um outro motivo, eu explico para você. Aliás, melhor que explicar, eu vou mostrar para você. Capacidade de criar em tempo real, a inteligência artificial já tem. O robô consegue criar em tempo real Os pets de machine learning dele Já permitem ele criar novas melodias Mas falta uma coisa Que é humana fã do Mason, acho que ele deve continuar a pesquisa dele, mas eu provoco a campus, caso tenha alguém aqui nesse campo de pesquisa, a investir tempo para fazer a inteligência artificial e ensinar mais crianças a tocar música, ponto. Só que, se eu falei para vocês que é a época da criatividade, você precisa começar por algum lugar, se você ainda não começou. E aí é onde a tecnologia e a inovação entram para ajudar a música. Porque tem muita coisa que facilita o aprendizado. A Fender lançou um aplicativo que te ensina a tocar. Tem uma série de apps que te ajudam a ensinar, a aprender. Opa. O YouTube te ensina a tocar também. E eu vou mostrar um para vocês, se você nunca começou, nunca teve um, um contato com música e gostaria de tentar. Então eu vou mostrar para vocês uma outra plataforma, vou contar com o auxílio luxuoso do meu amigo Felipe Gonzalez aqui, e eu vou mostrar para vocês uma coisa chamada Box. Alguém conhece? Yeah, baby! Então, esse sujeito aqui é o Incredbox. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte... Deixa eu afinar que eu fui tão imperfeito aquela hora. <risos> o Felipe vai tocar. Fê, você é músico? Até onde eu saiba, não, né? Ia ser demais descobrir que, além de tudo, você... o cara é embaixador do Unicef, embaixador do MIT, curador de educação do futuro, trabalha num campo de refugiado da Venezuela. Se ele vem aqui e fala assim, oh, eu sou músico, eu, quer casar comigo, velho? Partidaço! Pode aprender música. Começa, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, ele vai mostrar como é que é, depois nós vamos trazer dois voluntários, dois malucos que queiram vir aqui fazer também e, de novo, o público vai escolher o campeão. Esse campeão vai ganhar um brinde especial que não está aqui no palco, está ali na área de imprensa. Você vai pegar depois da palestra comigo, certo? É o meu CD. <risos> fazer um merchan, né? Então, tá no ar, tá, tá, tá, tá no ar aí? Mostra para eles como é que funciona e depois duas pessoas vão tocar aqui com a gente preferência, duas meninas. Alô. Então, o Incredibox é uma é uma plataforma francesa que foi muito utilizada para iniciação de crianças na, no, no conceito musical. Inclusive, foi muito utilizado em hospitais como uma forma de trazer empatia e harmonia dentro do ambiente hospitalar. Então, o Incredibox nasce desse projeto com caráter social. A ideia é você clicar e arrastar no bonequinho, então aqui vamos soltar o beat. E aí você Não vai é analisando. E aí você pode mixar, por exemplo. E aí tem os samples. Aí você vai fazendo a criação musical. Temos duas meninas a fim de tentar? Por favor. Vem vocês duas. Ah, três então, vem. Massa. Uhum. Rola fazer dupla? Duas juntas e depois duas juntas? Elas vão ter que ir combinando aí o que pôr, o que tirar? É, uma pode ajudar a outra. Mas, então vamos de dois em dois. Lá. Ensina pra elas como é que faz. Essa é nova também, a gente nunca fez dois DJs juntos. É bom combinar o jogo, né? Hum, inovação, né? A gente inventa, né? O nosso amor a gente inventa, já dizia o Cazuza, né? A música brasileira É simplesmente a mais Formidável do mundo Valeu? Uma, uma dupla de cada vez Aí vocês vão combinando os sons Essa é fácil galera Essa daí é legal de fazer em casa A gente pode fazer, sabe como, Fê, um minuto para cada dupla, 30 segundos uma, roda 30 segundos outra. Aí uma zoa o que a outra fez. Falendo? Pero. Eu pero, tu peras, ele pera, nós esperamos, vós perais, eles esperam. Adoro esse verbo. Eu aguento, tu aguentas, ele aguenta. Nós aguentamos, vós aguentais, eles aguentam. Aguenta também significa... Aguentou. Ó, oh, ali tá falando que eu tenho um minuto, produção. Me dá mais. Sim. Sim! Me ajuda aí! Sim. Valendo? Valendo! Eu vou atrapalhar vocês, hein! É massa? Incredibox.com, grátis. Não é ponto .com, é ponto .fr, esse é coisa de francês. Incredibox.fr, Fox Romeu. Próxima dupla. Um minutinho, 30 segundos, troca de DJ. e Vamos ver o que vocês conseguem armar aí nesse um minuto. Valendo! Me deram mais R$3,50 aqui.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 Quatro já podem pegar camisetas aqui agora. Escolham as camisetas. Vocês voltem aí comigo. E vamos voltar agora no grupo campeão. Não voltei no terceiro, tá bom? Foi um erro no meu script. Mancada, né? Só teve dois, tá pessoal? Não pode votar no 3. Não, não, não tenha dúvida. Campo zero ainda, bicho? Caramba, uma vez eu fiz esse negócio de manda o que vocês quiserem pela, pela plataforma. E aí, subindo atrás, começou um negócio assim: tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Tô com fome. Vamos lá. Tá aí. E, e olha que o terceiro convidado teve 12% dos votos, mas o nosso campeão foi a segunda dupla. A segunda dupla tem que ir ali comigo depois da palestra para pegar um presente especial. Ok. Estamos já acabando. Vocês viram, pessoal, que lá no comecinho, quando a gente logou na plataforma, tinha um negócio onde você poderia... Deixa eu pôr aqui para vocês, para lembrar vocês que já não devem lembrar mais disso. Vocês gostaram desse negócio aqui no celular? É bacana, né? Inovação? Campos Party, hein? Olha lá. Vocês vão ver que tem uma partezinha lá em cima, onde você pode tirar a sua fotinha. Vocês acharam isso aí lá em cima no, no aplicativo, no menuzinho? É só porque eu quero fazer mais um testezinho. Acharam? Lá em cima, lá? Você pode tirar sua fotinho, não precisa pôr o seu e-mail, nem o seu nome, mas se você tirar a fotinho, eu ia ficar feliz porque eu quero testar uma outra função aqui desse aplicativo, que é novo. E vai ser muito legal. Beleza? Enquanto vocês fazem a fotinho, eu já vou terminando aqui, vou, vou, vou encerrar. E esse encerramento vai ser muito especial para mim, porque... Eu sempre quis fazer um som nessas palestras musicais na campus com um campuseiro. Queria chamar o cara no palco e fazer um som com ele. E vai acontecer isso hoje aqui em Brasília. Então eu queria que vocês recebessem com assim, uma salva de palmas o campuseiro Hugo! Tem um cantor ali, ó, daquele moleque ali de drag ali. É meu parça, é cantor, o Samuca, que Ô, Samuca, fala aí, Samuca. Chega aí. Quantos meninos se, se preparam aqui? Uma salva de palmas para os dois. A gente vai terminar essa palestra tocando junto. Nós já tocamos junto? Aleluia. Sempre tem uma primeira vez. <risos> tocamos junto já? Nunca. O que você canta? Cara, eu toco uma brasileira. É. Então vamos fazer um rapa, rapa, um... Pode ser. Pode ser um rapa. Vamos fazer um rapa. É essa. Toca essa. E o... É, que aí eu consigo passar pra ele Tá Vamos ver se funciona aqui Pera aí ei, ei. Oh. Yeah. Olha que bonito isso Campos campus O O gol Nós vamos fazer assim, ó Tá na mesa ali ó, quem tá passando o teu som tá ali ó, tira todo o seu grave, é, tira bastante grave. tirou a música de ouvido, já e aqui pro Samuca. Yeah. U. Uh! Vamos lá U. U. U. acredito mais em você Com minha calça vermelha Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tocando aquele velho navio Vou tocando aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não importa You don't to a baby baby baby baby Se eu volte um dia eu volto, quem sabe, mas não importa, e nada não importa não. A minha bebê, bebê, bebê, a minha bebê, a minha bebê, bebê, bebê. Eu não viu fãs Engenharia de software e baixista Como eu falei pra vocês É o tempo da economia criativa É o tempo da arte Viva Campus Party, obrigado! Salve FB!